Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre a opinião remunerada pra vocês. Bom, pessoal, a é, opinião remunerada chegou num momento assim muito importante da minha vida porque eu já tava me vendo desesperada. Porque por conta de um problema de saúde, eu, infelizmente eu não conseguia encontrar nenhum emprego formal. E sabe? Então eu me peguei ali obrigada a pesquisar e começar a pesquisar pela internet. Porque já tava chegando conta de água, conta de luz, já tinha algumas contas atrasadas. Eu precisava ajudar o meu marido, sabe? Foi aí que eu pesquisei. E eu acabei me deparando com opinião remunerada, sabe, gente? E assim, como eu não tava, gente, eu não tava em condição de gastar, eu não tava em condição de... Então tinha que ser certeiro, eu não tinha dinheiro, pouco dinheiro que eu tinha, já tava tudo certinho ali pras contas de casa. Então eu precisava ir numa coisa que for, eu tivesse certeza que ia me dar lucro. Então foi depois de muita pesquisa, muita pesquisa que eu decidi comprar o aplicativo sabe, é, o aplicativo, ele é uma, uma das coisas que me, me encheu os olhos, assim, que eu falei, não, é isso, porque é o aplicativo que dá garantia, pessoal, se você baixar o aplicativo e não tiver retorno, você consegue o teu reembolso, sabe, então isso me deu muita segurança, muita, muita segurança, me deu, não, falei, não, gente, vou comprar, e graças a Deus que eu fiz isso, porque aí fazem 28 dias que eu tô na plataforma e eu vou te contar quanto que eu faturei, então fica até o final do vídeo, que até o final do, dia, do vídeo eu vou te contar quanto exatamente eu faturei, é, graças a Deus que eu fiz isso, porque gente, eu juro que eu nunca esperava receber o valor que eu recebi, nunca, nunca, mas é claro que isso foi com muita dedicação, não chega pessoal achando que vocês vão entrar dentro do aplicativo, vão responder duas, três é, perguntas, duas, três ali, panilhas, que não é assim que funciona você precisa se dedicar, você ganha por pesquisa feita. Então, quanto mais pesquisa você fizer, mais você vai faturar. Então, se não é com duas, três, quatro, é, você tem que se dedicar, pessoal. Tem que responder os questionários, entendeu? Responder certinho, responder bonitinho pra garantir o teu, tá bom? Quem é, eu tava comentando, né, eu tô aí há 28 dias, eu já recebi, eu fiz o meu primeiro saque. E por incrível que pareça, gente, eu recebi 3,823. Gente, eu não tô brincando. É um dinheiro que eu não, não me esperava, é um dinheiro que a gente ajudou muito em casa, vocês não têm noção do quanto isso me ajudou, sabe? Mas uma dica que eu posso dar do coração para vocês é, gente, não saiam comprando em qualquer site, não saiam comprando é, por terceiros, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link que eu usei para comprar, tá? É o link oficial do criador do aplicativo, então podem ficar tranquilos que dá tudo certo, porque imagina se você for num site qualquer e for fake, você pode ter os seus dados do cartão clonado, seus dados do cartão de crédito clonado, seus dados pessoais vazados, para sabe lá Deus o quê, então assim gente, tomem cuidado com isso, por favor, então eu vou deixar aqui embaixo para não ter dúvida, para vocês terem os acessos tudo bem certinho, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido alguma dúvida que você tenha, tá bom? É, eu espero que você consiga o faturamento que você tanto deseja, gente, porque dá, você consegue. É só você se esforçar dentro do aplicativo que você consegue, tá bom? Até a próxima, um beijão!